esse vetor da perna lá pra cima, que não é empurrar a perna pra cima, apertar, não, é um vetor. Esse vetor da perna lá pra cima, que não é empurrar a perna pra cima, apertar, não, é um vetor. Da perna inteira. Aponta pro teto. É essa a posição do vetor da perna. Aqui. É, a, a aula de peça. Ó, é. é. <risos> oh, é, tem o... É o, o é, esticar o pé, né? Quando a gente vai esticar o pé, é o que a gente pensa? vai Os dedos até o final, né? Olha aqui, dedo até o final. Só que, na verdade, a gente, se a gente for, for pensar em esticar aqui, ó, aí a gente dá continuidade com os dedos. Mas não aperta, porque daí a gente bota a força aqui. E a gente não... Faz todo mundo é uma abridinha e todo mundo vem com o pé para frente pode tirar porque essa musculatura precisa dar câmera aqui ó essa musculatura aqui ó uh. viu os dedos apertados aí ó uh. olha o que aí fica o pesão ó olha o pesão é isso chega a dar câmera aqui ó quem quer botar a mão aqui ó bota a mão aqui aqui ó Agora aperta, aperta o dedo. Estica apertando o dedo. Agora empurra com o tornozelo. Uhum. Sim, sim. Salta ali, ó, o músculo. Uhum. Salta o músculo. Sim. Entendeu? Porque aí tá toda hora. A gente ainda pensar nessa parte de empurra aqui. Empurra, ó. Vai pra longe. Um da extensão de perna. Pra se a gente ficar, aperta, passa. se A gente empurra o tornozelo da extensão de perna. aí vai levar ela, tipo, riscar. Nessa perna eu penso em riscar um compasso grande assim. É sempre assim. É sempre assim, ó. A gente vai com a perna, a gente não vai assim. A gente vai assim, É. O braço também, lá o braço. É a mesma coisa. Longe, ó. A gente pode deixar, né? Pensar em flex, né? Flex é a mesma coisa. A gente empurra daqui. Não é sobre apertar aqui. É sobre empurrar aqui, ó. Aí a gente tem extensão de perna. Pra longe, flex com a mão também, ó Não é sobre apertar, ó Só faz assim, ó, aperta Agora empurra o calcanhar da mão Esse é o flex Aí dá extensão de braço Extensão de perna, mesma coisa, ó Longe, vai longe, ó E não só apertar Daí fica longe da extensão de perna E aqui a mesma coisa, ó Tornozelo. A gente vai fazer depois esses exercícios de tante Pra entender é isso Aqui, e aí só tem uma aula de balé dele, não deixa os dedos frouxos, né, gente? Mas não é isso. Tá? Eu até canto, cara Esse músculo aqui, né? E aí a gente tem os pés-pings, a gente não vira o pé, a gente, enfim, um monte de coisa. A gente, um monte de coisa. E é isso, essa perna lá pra cima, ela vai ter esse vetor o tornozelo, vai, ó, lá pra cima. Tá? E daí a energia continua. Né? Essa história que falam, né? ah, a dança faz bem para a postura, a dança faz não sei o que, a dança faz isso, faz aquilo. Faz e ensinam como fazer. Não sei lá, ela por ela não, né? coitada, não vai bater na dança. É, é, é entender esses caminhos, por isso que é tão importante a gente estudar o corpo, entender o nosso corpo, para saber por que caminhos a gente faz essas coisas. E um fala uma coisa, o outro fala outra, aquela coisa do quadril, eu, eu, eu, teve um professor ano passado lá em Caxias, ele é de Fortaleza, Rubens Lopes. E ele é da, do jazz, é das danças afro, ele é do, do graha, ele é todo, e aí ele do nada, assim, no meio da aula, uma coisa de quadril, que ele é todo do quadril, né, ele, é, ele relaxa a língua dentro da boca. Uma coisa assim, sabe? E eu nunca tinha pensado. Então, assim, essas trocas são importantes pra gente, né? É, se a gente se colocar, assim, eu, eu pelo menos, assim, me coloco no momento de trocar e não chegar, a depositar um monte de coisa e beijo, tchau, né? A gente conseguir fazer essas, essas trocas, assim. Mas é isso. Vamos fazer a segunda parte, então, dos dois grupos. Vamos fazer só essa última. Segunda, não a terceira. Vamos fazer só essa última parte hoje. Separado da primeira, tá? Amanhã a gente vai fazer.